Gente, então para quem não me conhece, tá, é, o meu nome é Josiane Eu vou começar a apresentação com os valores, a visão e a missão que eu tenho na minha empresa Que é o Clube dos Empreendedores Na verdade é uma empresa que ajuda a fomentar o empreendedorismo Como que ela começou, né? Eu vou mostrar primeiro para vocês isso, a visão e valores Porque tem tudo a ver comigo, né? É, foi tirado de como eu penso realmente enquanto ser humano, né? Enquanto, é, não somente enquanto ser humano, mas como eu penso com relação à sociedade no contexto geral, tá? Então, aqui, qual que é a minha missão? Eu, Josi, eu sempre quis orientar, capacitar, inspirar estimular o desenvolvimento pessoal e humano através de ações que visem e estimulem o espírito de empreendedor. Por que eu sempre fui muito empreendedora? Quando eu trabalhava nas empresas, isso faz muito porque hoje, graças a Deus, eu trabalho para mim, faço só o que eu quero, mentira <risos> mas sempre quando eu trabalhei é, fora, eu sempre busquei ser empreendedora dentro da empresa e a gente vai falar sobre isso, isso é a minha visão, sabe, enquanto empresária, enquanto empreendedora, enquanto amiga eu busco sempre ajudar as pessoas, então qualquer pessoa que me procure, fale assim para mim Josi, preciso da sua ajuda em tal coisa, bora lá, vamos lá, se eu puder fazer Sabe? se eu puder contribuir para o crescimento de alguém, eu com certeza vou contribuir, porque eu sempre tive muitas pessoas que me ajudaram, sempre tive, e acredito muito que sempre vou ter, tá? Então, aí estimulo, eu gosto muito de estimular a criatividade das pessoas, trabalhar a parte da liderança e a autorresponsabilidade, para que a pessoa seja a protagonista da própria história dela. Então, essa é a missão Josi, e é são clubes dos empreendedores, tá? A visão, como que eu vejo isso tudo, né? Então, o que que eu tenho como visão no mercado é transformar o clube dos empreendedores Num exemplo de geração de valor para a comunidade empreendedora, para vocês, né? Para que vocês possam transportar isso tudo para os funcionários de vocês, para o irmão, sabe? Porque o que que acontece quando eu, quando a gente consegue fazer a diferença na vida de alguém, essa pessoa ela vai sair feliz de um lugar e ela vai contaminar o meio. Isso serve tanto pro bem quanto pro mal. Quando é pro bem, é melhor ainda, porque aí a gente consegue propagar né, a nossa mensagem de empreendedorismo, de ajudar as pessoas. Então, essa essa é a visão do clube, tá? Ser referência em nome e ações que auxiliem a evolução dos negócios e dos empresários do Brasil, porque eu peço grande. Eu quero dizer o Não é só aqui, sabe? E já tô conseguindo. Graças a Deus, eu já eu atinge bastante gente. Eu entendo também que a comunicação e a capacitação, ela faz parte da evolução da pessoa. E uma pessoa desenvolvida, ela sabe fazer o negócio dela crescer. A gente vai falar também sobre isso na apresentação. Aí os valores, que eu acho muito, muito importante. A gente gosta de respeitar a si mesmo e ao próximo, então qualquer pessoa que chega para mim, ela vai ter exatamente o respeito que todas elas merecem, né? Porque eu, eu, eu sou daquela que faça certo mesmo que não seja nobre. Então, eu gosto muito dessa frase. Dominar relações humanas, servir as pessoas e fundamentar conceitos como comprometimento, humildade, ética, honestidade e autonomia. Que são esses princípios que são norteadores do clube. Mas quando eu conversei com a minha mentora, ela me fez assim, ó, várias perguntas para chegar nisso daqui, porque tudo saiu. Do que eu sou, né? enquanto pessoa Senão eu não conseguiria chegar a, a esses valores, a né? essa missão tudo. Então tudo é muito parecido comigo E quem sou eu? Vamos lá Eu sou empreendedora, tá? Sempre fui Sou influencer digital, youtuber Mãe, amiga, companheira, batalhadora e valente Tudo que eu gosto da palavra valente Porque é uma palavra muito forte Quando você veste a roupa da valência, né? de ser valente é muito difícil alguém derrubar você. E não alguém fisicamente, mas as ações, as atitudes. Porque no dia a dia, nem sempre a gente consegue estar perto de pessoas que estão com uma energia boa. Às vezes a pessoa é boa, mas naquele dia ela está com a copa virada. Ou, se no caso das mulheres, os hormônios. Ela fica Então eu procuro entender o outro lado, tá? Uh, de onde eu vim? Eu sou daqui mesmo, embora tô famosa já mentindo porque. Mas eu sou daqui, eu sou de Curitiba. Mas o que que realmente importa na minha vida é isso daqui, ó. A minha família, meus pais, meus irmãos. A minha irmã nem aqui no Brasil tá mais. Só que hoje ela me mandou uma mensagem assim, que eu fiquei muito feliz. Ela falou assim, não foi nem para mim, foi para minha amiga. Eu tenho muito da minha irmã de estar tá palestrando Para empresários Então ela mandou uma mensagem para a minha amiga E me deixou assim, extremamente Orgulhosa, e assim, feliz de mim Sabe? Porque ela sente orgulho Então para mim, a, a base De tudo é a família, né? Por isso eu faço questão de falar Sobre a minha família na, nas minhas apresentações Então começando a falar Sobre empreendedorismo, tá? Só que antes da gente falar sobre empreendedorismo Eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre as crenças e falar sobre crença é limitante, porque eu tenho percebido que muitas pessoas, né, quando vão empreender, elas muitas vezes elas caem na barreira, né, ou eu não consigo, ou isso é muito difícil, não sei o que vou fazer, ou qualquer tropeço a pessoa desiste. Isso tudo é crença é limitante. É algo assim que colocar na nossa cabeça que é cultural. Tá? Quem é Coach já sabe disso, né? Porque o Coach trabalha muitas assim, crenças limitantes. Mas muita gente não sabe de onde elas vêm E elas vêm na nossa infância Eu acho que todo mundo lembra quando era criança A mãe falava assim Não vai pegar mesmo nesse copo que vai cair no chão A criança ela ia pegar, a mãe, vai pegar, nem claro que vai derrubar no chão Porque a criança é pequena, o copo é grande, a mãozinha é pequena, não cabe, não, não consegue segurar Não tem força suficiente, tropeça no chinelo que está no chão Aí cai o copo no chão A mãe, eu te avisei! eu falei seu traste Porque antigamente muita gente era para fazer assim para inconsciente. Ela vai para o inconsciente e aí o que, que acontece? Você começa a ter medo de fazer as coisas. Você começa a ter medo de empreender. Por quê? Porque lá no teu inconsciente está essa bendita crença. Como é que a gente faz para trabalhar isso? Gostando ajuda? É muito difícil você sair de uma crença limitante. E isso é um exemplo só que eu dei. Existem centenas de crenças limitantes, né? Isso é só um exemplo. E a má notícia é que é muito difícil a gente sair sozinha das crenças. Muito difícil, tá? Por isso que eu, eu coloquei isso como parte da minha apresentação, porque eu acho muito importante. Às vezes a pessoa é maravilhosa como empreendedora, ela tem ideias geniais, mas ela não consegue sair do lugar. E não é culpa muita dela. muitas vezes é essa é palavrinha aqui, crença, tá? Porque está no inconsciente. Agora vamos falar um pouco sobre o conceito, né, do, do empreendedor, do que tem realmente, tem pessoas que não sabem diferenciar um empresário de um empreendedor. E o empreendedor, ele é aquele que toma a iniciativa, é, é aquele cara que olha uma coisa e ele vislumbra um monte de coisas baseadas naquilo que ele está olhando. Esse é o empreendedor, o empresário já é diferente. É, o empreendedor, ele normalmente ele quer ter o seu negócio próprio, ele identifica oportunidades, e assim, O identificar oportunidades é em qualquer ambiente que ele esteja. Eu até estava conversando uma vez com uma, uma pessoa do meu canal, ela queria montar uma creche. E eu, uma vez, eu escutei em algum lugar sobre uma creche junto com um asilo, que é algo que não existe. Eu nunca vi uma creche junto com um asilo. E você quer coisa melhor do que você juntar os velhinhos e as crianças? Porque os velhinhos, eles são crianças, né? E as crianças são crianças, então, um vai distrair o outro. E eu dei essa ideia pra pessoa, ela achou assim, genial. Então, é isso, a, a parte de você sempre tá buscando oportunidades, né? E ela lá assistindo o meu canal, se eu não fosse atrás de, de capacitação, de conhecimento, eu nunca ia ficar sabendo desse negócio da creche, né? Então, esse é o papel do empreendedor. É, normalmente, ele é criativo, ele é inovador, ele... Pra um empreendedor é pouco. Verdade, não falar outra coisa. <risos> Aí, com relação à capacitação é profissional, o que, que eu tento passar para as pessoas? né? O mercado, ele vai engolir, ele já está engolindo as pessoas, e se você não sai da sua bolha, se você não vai buscar capacitação, você vai ficar para trás. Isso é fato, isso já está acontecendo. Eu até tava comentando com o Tomás, eu organizo eventos e chegou um dia que uma, uma esposa flora falou assim pra mim, Joas, o que que eu vou fazer se eu vender tudo? Eu queria a mão que ela me falou isso. O que que eu vou fazer se eu vender tudo? Eu falei assim, você dá um sorriso e fala que era tão bom que não soube nem o eu contar a história. Então, ou seja, as pessoas, elas não estão preparadas. Mas por quê? Porque elas não buscam a capacitação. E aí, o que que acontece? O mercado vai é Porque se tiver uma pessoa que tem um pouquinho mais de desenvolvimento que esta pessoa que veio me perguntar o que, que ela faria se ela vendesse tudo, essa pessoa vai passar na frente dela. E aí não vai ter espaço mais para. Não tem espaço mais no mercado para quem tem medo, né? Então é isso que eu tento passar para as pessoas. É muito importante a capacitação. Muito importante. Então, qualquer curso que, que você possa fazer vai atrás. Se o curso do Teus sonhos é um curso pago e você fala, ah, não tenho dinheiro. É, releve o teu ou não tenho dinheiro, tá? porque se você colocar na ponta do lápis o café que você toma eu te garanto que no final do mês vai sobrar o dinheiro que você precisa para aquele curso É só você colocar prioridades Porque todo mundo fala não tem, não consigo As únicas duas coisas que fazem com que você não faça o curso que você sonha é Prioridade e vontade Porque tem um que você tem também, tá? Aí a gente vai para a parte do planejamento estratégico. Como você vai chegar lá se você não sabe onde que fica lá? O que, que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas é, sonham né, em ter uma grande empresa. Tá, é lindo, é maravilhoso você sonhar com uma grande empresa. Mas o que, que você está fazendo para construir essa grande empresa? Ela está em algum lugar? Tem alguma estratégia? Você já montou alguma coisa? E não precisa ser uma expert em estratégias, né? Você pode fazer um rascunho, um esboço ali no começo.